A aula de hoje eu irei passar passo a passo o exercício para trabalhar peitorais. Exercício para iniciante. Então você que está em casa tem que ter a liberação do seu médico para fazer esse exercício com total segurança. A primeira coisa você vai ficar de joelhos. Então procure uma plataforma, um local macio, uma toalha felpuda para que você possa colocar na região dos seus joelhos. Você vai colocar ambos os braços à frente do seu corpo, dessa forma, assim. Agora você vai trabalhar com os braços à frente do seu corpo. Vai flexionar, dobrar os seus braços lentamente. Não precisa descer, vir aqui embaixo para fazer o exercício nesse primeiro momento. O que você tem que ter em mente é que você não pode deixar primeiro as suas costas descer para depois descer o braço, não. Você vai ficar de joelhos, posição de quatro apoios, vai dobrar um pouquinho o braço e vai voltar à posição inicial. Não consegue ir até lá embaixo? Dobrou um pouquinho e volta à posição inicial. Dobrou um pouquinho, volta à posição inicial. Conforme você for progredindo no treinamento, você vai descendo um pouco mais, está progredindo no treinamento, vai descendo um pouco mais até a hora que você conseguir praticamente tocar o seu peito em contato com o solo. Muitas pessoas, principalmente meus alunos, têm dúvidas sobre a posicionamento dos pés, se o pé deve ficar cruzado para fazer dessa forma o movimento, ou se as pernas ou os pés devem estar soltos e elevar quando desce, eu não gosto de fazer dessa forma, porque dependendo do local onde você esteja fazendo, você vai fazer um trabalho, uma pressão maior no seu joelho. Então o indicado por mim, o indicado por mim, é que você tem uma plataforma bem macia, uma toalha felpuda, um colchonete, você dobra o seu colchonete para ficar o mais macio possível para não lesionar o seu joelho, vai colocar o braço à frente, flexionar os seus braços descer e voltar à posição inicial. Assim, você vai conseguir trabalhar bem a região do seu peitoral, tendo aquele resultado que você deseja em médio-longo prazo. Nunca em curto prazo. Médio-longo prazo, você já vai ter resultados reais e satisfatórios. Muito obrigado por você assistir a mais essa aula do professor Emílio Júnior. Te aguardo até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Até!